Porém, sobre os ombros dele a chava do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Isaías capítulo 22, verso 22